Pra quem me segue aqui mais tempo, sabe que eu sou apaixonada por essas águas termais da Liote. Gente, ela é 100% brasileira, rica em zinco e vitamina, ou seja, tipo, ela é ótima porque ela é antioxidante, antidade, ajuda a tratar acne, a rosácea, é... enfim, tem vários benefícios, eu amo. Essa daqui é um pouco mais densa, essa aguinha aqui. E outra coisa que eu amo fazer quando minha pele tá mais sensível, assim, depois de vários trabalhos, é pegar é, essas máscaras aqui, encher de água e deixar no rosto pra ele absorver bem, sabe? Gente, sério, eu amo, amo, amo, amo essa marca aqui. Uma coisa que eu quero procurar aqui nos meus arquivos é o meu pai pedindo pra eu passar a água termal da Liotte. É, nas queimaduras dele, que ele teve uma exposição solar. E assim, ó, gente, quando eu falo que isso daqui é uma maravilha, eu não tô brincando, tá? Porque ele acalma muito, muito, muito, muito a pele. Então, ele é cicatrizante, ele ajuda a equilibrar a pele de novo. Eu amo, gente, sério. E é super... Essa daqui é a opção sem Sem fragrância Mas tem uma de amêndoa Que é a minha favorita Mas pra quem não gosta de cheiro Essa daqui, ó, é a melhor Só que o Baizinho tá usando o tomotorrão Olha aqui, ó Guiote, tá salvando, né, pai?